É importante para porque... cá, quem é, quem é, quem é, quem é Portugal? Quem quer vender muito de novo? Há um tempo da leitura, mas um tempo de circulação do leitor se calhar. daqui como um grande tema para nós todos do leitores. O NIR é um sentimento que está presente em muitas histórias infantis. Incomoda-me muito ter em casa milhares de livros, milhares de jornais, milhares de revistas com coisas maravilhosas e não as poder partilhar, não as poder mostrar.